Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ô, moça, desculpa eu estar te incomodando assim. Eu sei que eu sou estranho, mas tem como você me prestar celular? Prestar celular? É, eu tô perdido, moça. Tá perdido? Eu Ô, gente, não sei andar por, gente, por essa é? cidade não, eu peguei o buzo errado, peguei o buzo pela cor. Você <risos> anda daqui não, é? Eu sou, mas eu sou de só fico em Meu casa. Meu Deus, que verdeza, cara! É, eu tava na Ribeira, e eu não faço ideia, mas agora eu tô aqui. É Aí tarde. É rapidão, virar. rapidão mesmo. Relaxa que eu não vou roubar seu celular, não. É bem é, rapidão. Ô, velho. Ô, Eric, véi. Eu me perdi, parceiro. Véi, você é doido, é? Oxi. Rapaz, você tava comigo lá, sumiu, brother. Rapaz, a gente tava lá no Diacho da Ribeira. Aí eu encontrei uma brother minha e, porra, nem. E vem cá, de quem é esse número aí? seu não é? De quem é, rapaz? Não, não. Relaxa, esse número aqui é da moça aqui, que ela me emprestou, foi rapidão. Ah. Na moral, na moral, se você puder, por favor, venha me buscar, porque eu tô perdido. Peguei o bizu pela cor, meu parceiro. De boa, de boa, velho. De boa. Vou passar aí agora pra te buscar, valeu? Bom, beleza. Então vou ficar aqui te esperando. Valeu, pai. Valeu, valeu. Moça. Obrigadão, brigadão, brigadão mesmo. Eu tava perdidão aqui nesse negócio, nem sabia que isso aqui era farol da barra, véi. <risos> Pelo visto você não sai de casa, né? Eu não saio não, eu fica fico em casa. Agora tu é da televisão. Não, não sou da TV, não. Você não apareceu em nenhuma coisa de televisão, não, eu véi? Já, gravei no. Eu já gravei vídeo pro canal de TV. Depois de TV? Oi, tô ligado. Ah, tá ligado? Eu já assisti, já assisti, Oi, véi. Vídeo, um abraço, é bem legal. Bom, eu tô... Massa, massa, você encontrar celebridade, é por isso que é bom sair de casa. <risos> Eu deveria sair mais. Mas, moça, valeu. Muito obrigado, tá, velho? É, embora... Boa sorte aí, viu? Vou ficar por aí, vou tentar achar ele, mas valeu. valeu. valeu. Vem, assim. como é que chegou pra lá na barra, velho? Vem, pelo amor de Deus, eu peguei onde já tinha um buzzul lá de cor, parceiro. Pegou pela cor ônibus, velho. Peguei o ônibus aqui. É verde, amarelo e sei lá que foi. Ô, é, agora véi. que mudou esse negócio, eu já não sei andar pela cidade, ainda é tudo igual, velho. Velho, mas ainda bem que eu tinha achei, porque eu fui pra casa pensando que você tinha ido pra casa, e você não tinha chegado em casa, velho. Me, eu tava lá com vocês, aí do nada eu vi uma bolazinha lá, pá. mulher, mulher né, velho? É, uma é você, suave. É um aí eu fui lá falar com ela, pá, não sei ah, o que, quando eu voltei, ah, pá, cadê você? Sumiu, sumiu velho. Sumiu. Tá de mulher, né, velho? Minha, eu sei que eu fui parar de um dia, de uma igreja lá, um jazz de igreja do Bonfim. Andei oh, do Bonfim, um... Mas você andou pra Andei caramba. Andei pra caramba, um... velho. A... A pessoa, encontrei uma né? brotherzinha aí que é. Eu acho que ela fez vídeo aí no canal, no, no Já de ah, TV. Hoje TV? Hoje TV. Ah, massa. Fumozinha, fumozinha, velho. Faz tempo, né, faz tempo, tempo. tempo. Vai de boa, né? Então, vamos embora? E aí, vamos, velho. Vamos, porque eu tô precisando de um banho. De, baio, né? de um banho. Então, beleza, a assim. gente vai embora. E amanhã aí se bem então de Rio Vermelho. Pode ser? Rio Vermelho agora é, eu falar que é massa Que mulher! <risos> Tem um regzão lá, só. Então, vai, vamos, vamos lá, vamos lá,